Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o seu trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje nesse vídeo eu trago um novo Tietchan, que pirata pra vocês Tietchan com Walker, foi lançado atualmente, nesse dia que eu tô gravando Dia 4, né mano? E te garanto que é um servidor muito top Dá pra vocês verem, de início já tem 500 pessoas cadastradas no servidor E 992 pessoas online, meia noite, beleza? Só pra vocês terem uma noção da versão 10.5 sem lag Servidor tá ali, meu amigo, e dele tá na descrição pra você vir jogar Não se esquece, se você for novo aqui no canal, deixar o seu like Ativar o sininho de notificação aí, né? Você se inscreve, ativa o sininho de notificação pra todo... Ó, que chegar um vídeozinho para você, fazer aquele barulhinho, limpo, e, ó, titiezinho, marotinho, gostosinho, chegou vídeo para vocês aí, meu amigo. esse corre aqui, ó, que é vídeo de quê? De qualidade você vai curtir demais, papai então, vamos entrar aqui no servidor já para ver cara, eu vou focar muito nesse servidor, lembrando bem deixa o seu like aí, ó é, se inscreva no meu canal, ó. que mexa aí, um assim eu também vou querer, viu? doida, aí, entra assim, o cara já toca o canal dele aqui, ó se inscreva no meu canal hum, papam, pam, minha, miami mas beleza, né? que vamos já tá aqui ó o servidorzinho da hora mano ó já dá pra ver, quer ver uma interface um pouco aqui dele o design já tá legal lembrando bem galera se vocês apoiam muito bem aqui eu vou trazer muito vídeo mesmo vou apoiar esse vídeo aqui com 100 likes vou deixar um link direto pra vocês não vai ter encurtado nada vai entrar direto e eu quero ver muito like aqui beleza mano vamos que vamos rapaziada que é modelo vocês vai ver aí, tem como o servidor pega para Android também, beleza, mano? Se você tiver um celularzinho aí, tem como você vir jogar aqui o servidor. Tem um grupo do WhatsApp, que é o quadro do grupo. Um grupo, acho que 200 pessoas, bem movimentado mesmo. E é isso, né, galera? Se vocês apoiar muito vídeo, vai vou aqui nesse servidor. e vamos que vamos, né, galera? Ah, não tem. Ok, bate-me, baby. lá, então, Vamos ver se agora entra, né? A moralzinha pra nós, servidorzinho. Tô doido também, meu pai. Vou dar um pausa aqui, então o vídeo vai ficar gigante. De volta aí, né, pessoal? O que acontece? O tipo de vir aqui, entrando em outro navegador, no um explorer, pra poder... entrar no servidor, né? Se o navegador não estiver pegando é, o... DDT, você vai ter de atualizar o... o Flash, Você é atualiza. vou deixar o link do Flash aí também na descrição pra você atualizar. É porque o meu não tava pegando, porque eu não tinha atualizado. Você vai ter esse evento aqui de lançamento, vai ter essas atividades de troca, entendeu, galera? E aí é com o tempo que você vai jogando. Caras que deve ter muito neve forte aí mas beleza e eu vou ser um youtuber divulgador aqui desse servidor eu vi muito apoio de vocês aqui, porque o servidor que eu trago aqui é, tem qual tem como você ficar forte e bem rápido Fala então, assim, você focar no servidor você faz umas recargas, fica de boa mano A pedir está forte focar o quebra o tijolo elas não tem nenhuma por enquanto é isso, né, mano? Vamos ver quantos coisas vão dar pra batalha. O eu vou tentar fazer 10 minutinhos de vídeo aí pra vocês. o seu é novo, você tá ligado, né? Seu TT já vai chegar com Botando pra arragar move filho. Tá querendo morder? Pera, <risos> galera. Só chega mais, um amigo. E hoje o Tietinho tá com... É o fino do fino. O alto tá, da aqui é caro? Pra avisar aqui, muita gente talvez manda foda-se Não nem conheço o meu canal, mas é bom eu Ficando divulgação, né? Pra galera que tá aqui jogando foi quantos que tem de FC Zero, zero Qual que é isso aqui, mano Já vai ganhar um DV Ah, não ganhou o DV, então, infelizmente Eu vou pra cima, então, comenta as consequências Eu mando ficar tudo pra ficar perto de mim Isso é, doido cachoeira, quero ver quantos que dá de cupom pro batalha aqui, se eu ganhar uma vitória Aqui, quem sabe, né? Então, uns 10k De cupom, 20k Vamos ver, vamos ver, né? Início do servidor, né, filho? Eita, essa arminha aqui, canhão de abóbora, tá lá desgrama, hein? atributo que eles tem aí, mal dano que você arrancou de mim. O atributo deve é bem assim, igual lá do, do tijolo, mas ainda assim eu vou morrer. Mas beleza. Cara, eu quero ver muito like aqui, mano. Eu tô pedindo pra vocês porque eu quero ver 100 likes aqui. E lembrando bem, se você estiver jogando aqui no servidor, dá um salve aqui em mim, beleza? Nick, senhor tietê, é o mesmo nick do canal. Por derrota, a gente vai estar tá ganhando 10k de cupom. Vai ter essa frase aqui Putz Quase Você ganhou É putz mesmo né mano Mas beleza Ok vamos Vou colocar o canhão de abóbora aqui ó Deixa eu pegar um Coisinha a mais aqui Coisinha a mais eu falo é Pega uns Pega PC né fi Pra poder tirar um PVP Mas beleza Muito leve mano Olha a qualidade galera Na moral Tá lisinho, fi aí você bom demais pra jogar aqui E só vamos fi Salve, rec aqui. Meu Deus, esse cara foram humilde já. Não, acho que esse meu cara... Eita porra, esse maluco tá doente mesmo. Esse maluco tá forte, que que é isso? A galera já também tá meio abusada, hein? Cadê o Walker? Também quero que venha... Tem umas coisinhas aqui, meu filho. Pode desembolsar aí o papai. Olha o cara me humilhando aqui, ó. Eu, com... eu bonito desse jeito. Com a, com a grande peça que vem na cintura Abaixo da cintura E os caras estão me desrespeitando Não acredito nisso Eu não tô vendo isso Eu não acredito nisso é, Tá doido, fiado. Ah, tô doido também <risos> Mas beleza, né, galera? E lembrando, mano Se você quiser entrar no servidor Vem que vai estar na descrição Eu Vou ir tirando os PVP aqui Ixi, olha o nome do cara Esmobl. Não pode falar tudo completo Obrigado, tá mas olha o nick do cara Esse daí é o um amante da madrugada E o bicho é mais ruim que... Aí, tia, porra, é porra mesmo, meu amigo tudo tá ruim pra desgrama papai Esse acho que eu, eu vou voar só aqui, ó Vou na beiradinha, será que eu vou aqui em cima do... Ixi, que voar... Depois dessa daqui, é, é uma sensação que você podia sentir na morte Sabe como que funciona isso? Vou até voando em cima desse caboclo Ó, tá vendo aqui o desenho aqui porque... Nossa só, Ó, que A gente tem jogado tudo premeditado aqui, ó Pega a visão, nesse PVP que eu acho que eu vou pegar, meu amigo Pega a visão, não aqui. o que Ti, Tietchan é maldoso, fiote Você tem aprendido demais com o papai Você voa pra cima do um cara que, que ele tá com o canão de abóbora, mano. Não passa isso na sua vida cê teve sorte que o último tiro que ele foi pro lado errado Então você já tava dando um abraço naquele, naquele bicho vermelho, chifrinho A galera conhece Nossa, papai Você tá doido, cachoeira? Que que é isso, hein? Eu não sabia que esse... Eu também eu vou começar a assistir esse site é, aí, pra, pra mim ficar forte é. Você tá doido aí, ah, não, mano, você tá doido, os caras estão tá assistindo o site aí, ó É, XX, XX. nossa, mano, os caras estão tá ficando fortes mas beleza, né? <risos> Galera, eu acho que eu vou ficar com esse vídeo por aqui Vou que upar minha conta, mano, porque eu tô morrendo muito com esse cara Talvez o cara pode estar de mais 9, mais 10 lá, ah, eu tô indo PVP eles vão morrer, mano, se ficar assim o que eu vou fazer? Vou tirar muito RP aqui, vou pedir uns cupons, vou tentar evoluir minha conta, porque é um UFC legal e trazer mais vídeos pra vocês. Mas se você curtiu o, o vídeo aqui no DETA em qual, que é um novo servidor, quer que aqui eu traga muita evolução, muita dica, instância, tudo aqui pra vocês. E mostrar tudo também, mano. Tudo que eu vou fazer na minha conta, tudo que eu ia fazer na conta dos inscritos, porque vai ter muito inscrito aqui que eu tô ligado. Então deixa o seu like, apoia o canal e se inscreve se for novo. Apai o canal se tornar um membro, né, galera? Se você se tornar um membro, né, mano? Você vai estar ajudando o canal também. Deixa o likezão aí. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta de 100 likes. Não se esquece de ter minha página no Facebook daquele modelo. Tamo junto. Até o próximo vídeozão E acompanha aí, meu mano. Link na descrição pra você vir jogar o Dank. Uau, ok. Mano, o Ah, não, qualquer. Que bota. Falou, galera. Um abraço do senhor TT. Falou.